Bom, então o playback aqui está em Dó menor, ok? Vou usar aqui a pentatônica para criar alguma, alguma frasezinha aqui para acertar. E depois eu vou jogar aqui esse, esse detalhezinho que eu expliquei aí. Beleza? Vou começar aqui. ó. Mais ou menos essa aplicação aqui, fica bem bagunçado que é de improviso aí, vai sair mesmo, beleza? Mas dá pra aplicar aqui exatamente aqui na região da pentatônica. É só treinar o linkzinho, né? Depois que isso aqui se torna automático, você vai variando aqui o tapping de maneira bem simples, beleza? Então é isso aí e a gente logo logo manda outra dicasinha aí.